Esses cinco lugares não podem ficar de fora da série de O Senhor dos Anéis do Amazon Prime Video. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os cinco lugares que queremos ver na série da Amazon.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 já sabemos que a série irá se passar na Segunda Era. Lá no TT número 417, eu fiz um guia básico sobre os acontecimentos da Segunda Era. Portanto, para ter uma ideia do que a série vai mostrar, não deixe de conferir lá esse vídeo. No vídeo de hoje, vamos para uma listinha dos cinco lugares que achamos essenciais para aparecerem na série. O primeiro lugar que deve aparecer é Armenelos, a Cidade dos Reis capital de Númenor, onde ficava a torre erigida por Elros, o primeiro rei menoriano, irmão de Elrond de meio-elfo. Era considerada a mais bela das cidades, então podemos esperar algo magnífico. Próximo de Armenelus ficava o importante porto de Rômena, que também deve aparecer na adaptação. mas o segundo lugar que eu quero destacar aqui é Meneltarma, a montanha sacra que ficava bem no meio da ilha. Também ficava perto da capital Armenelos. Era o único local dedicado à adoração de Eru Ilúvatar. Em Meneltarma eram realizadas as três preces, sobre as quais eu falei lá no TT número 511. É possível fazer belas cenas do alto da montanha retratando a fé dos Númenóreanos, liderados pelo rei, com a aparição das Três Grandes Águias de Manwë. Ainda em Númenor, o terceiro local que deve ser essencial para a série é a cidade portuária de Andúñë. Era localizada na baía de mesmo nome, no oeste da ilha. Devia ser uma bela cidade também, pois era constantemente visitada pelos Elfos de Tolerécia. O Senhor de Andúñë também tinha sangue real, e é nessa localidade que se concentra o maior número de fiéis. Esses eram aqueles que não largaram as antigas tradições de respeito a Ilúvatar e aos Valar, bem como a amizade com os Elfos. De Andúnië que vem os Reis Númenóreanos no exílio, Elendil, Isildur e Anarion. Agora, saindo de Númenor, vamos para a Terra-média. O local que deve aparecer mais frequentemente é ost in nethil Trata-se da capital do reino élfico de Eregion, também chamado Azevin. Habitada por Galadriel e Celeborn, antes que eles fossem para Lothlórien, em ost in foi formada a Liga dos Gwaith e Myrdain, os joalheiros élficos. Celebrimbor, neto de Fëanor, era seu líder. Os Noldor e Sindar, que viviam na capital de Eregion, eram amigos e parceiros comerciais dos Barbas Longas de Khazad-dûm, sendo que havia uma estrada que ligava as duas cidades. Foi em ost que Anatar, o Senhor das Dádivas, conseguiu a acolhida dos Elfos e os ensinou a fazer os Anéis de Poder. Grande parte da história da série deve passar nessa cidade. Por fim, mas não menos importante, Vamos para outro reino élfico na Terra-média, Lindon, nas costas das Terras Ocidentais. Governado por Gil-galad, o último Alto Rei dos Noldor, tinha importantes cidades nesse reino, como Mithlond, Portos Cinzentos, Forlond, Harlond e Emynbeirid. Círdan também vivia em Lindon, assim como Elrond antes da fundação de Valfenda. Em Lindon costumavam vir os navios dos fiéis Númenóreanos, e havia grande amizade ali entre os dois povos. Os Elfos de Lindon tiveram uma importante função na formação da última aliança de Elfos e Homens contra Sauron. Então é isso, pessoal